eu e Madalena começamos então a colocar os móveis no lugar agora estamos colocando um madeiramento novo o madeiramento que tinha aqui antes não era madeiramento de qualidade era um material que parece um, um papelão eu não sei como é que chama aquela madeira mas agora estamos colocando pinos fazendo um trabalho de acabamento bem feitinho, para ficar bem agradável e esperamos que tudo corra bem, porque nós nunca mexemos com isso, é a primeira vez. Continuando o nosso trabalho Essa tábua Ela vai ficar Protegendo a geladeira Então quem vai estar por lado de fora Vai ver nesse sentido aqui E essa abertura aqui que eu acabei de fazer Vai receber essa grelha Por conta do calor Que a geladeira Produz agora eu vou lavar essa grelha e vou colocar no lugar dela e depois tem que achar um, um local para colocar também o nicho da mangueirinha para lavar o pé ia secar aqui dentro gente aí eu tive que usar esse aparelho aqui agora ficou bom é joia vou guardar ele agora eu vou parafusar deixar ele bonitinho em lugarzinho dele. um maior, vamos ver se é isso ele parece que ficou deixa eu ver se não passou não passou vamos ver é esse aqui Vou tirar esse Saindo Bicho, é ele ali ali ali aqui é isso daí agora eu vou preparar lá no carro para ver onde que vai ficar o outro lugarzinho para a mangueirinha para lavar os pés eu vinha vindo com a Madalena quando nós encontramos essa gaveta aqui ó, de madeira me parece que é pinos ou se não for pinos é uma boa madeira. Eu peguei essa gaveta e resolvi trazer para casa. Quem sabe, né? E não é que o quem sabe funcionou? Só vou diminuir um pouquinho ela. Para ela caber no lugar de nada. Vou eu mostro para vocês. Mas جبتam. Vamos Vamos cortar e vou ver quanto que lá vai ser necessário eu tirar. Deixa eu ver aqui. Devido a parte interna. A parte interna deu exatos 4 centímetros. Que eu vou passar. Cá. Eu vou tirar aqui 4 centímetros. Se der certo 49 já não tá legal gente ó ele já deu 49 meio pode ter entortado um pouquinho deixa eu ver se dá não não foi erro tira na parte externa quanto está dando 50 e meio que agora é realmente que tá maior 4 centímetros. Vou cortar aqui primeiro, depois eu levo lá para me ver a diferença. Se não corto. Eu acho que eu vou colar. Não tá colado. Vou ver se eu é isso daí. чуть-чуть так. Я такой. Вот так, так. Agora pega!